Pinguinha de neném pescando filtro dos sonhos bolinho de bacalhau. Johnny, eu consegui que legal. Deixa eu tentar. Ah! Oi, bom dia. Eu preciso da ajuda de vocês. Precisava aparecer atrás de mim. Foi mal aí. Mas o que tá acontecendo aqui? Ah, desculpa aí, Jeff. Esse sou eu, sou aqui do futuro. Ele me ajudou a escapar da multidão enfurecida e da prisão antes de eu te conhecer. Ah, tá. Beleza. O que, que aconteceu? Venham comigo. Onde é que a gente tá? No futuro, eu acho. Será? Eu sempre imaginei que no futuro as coisas seriam super diferentes, com carros voadores e máquinas de teletransporte e tudo mais. Então esse é que é o problema. Eu tinha vindo de um tempo onde as coisas estavam bem diferentes de como estão aqui. Mas quando eu tentei voltar para o meu tempo, eu apareci nesse lugar. Então a sua máquina do tempo deve estar quebrada, certo? Poderia ser, mas aí não apareceria um portal. Ah tá, faz sentido. Será que você não foi para o futuro, só que não o suficiente? Eu pensei nisso, mas aí não teria dois de mim? Exatamente. Uh, desculpa, que ano estamos? 2026. Com licença. E aí? Quantos anos você tem? Como assim? É, quantos anos você tem? Quem é você? Você. O quê? Eu sou você. 16 anos. E em que ano a gente tá? 2026. É, então eu não faço ideia do que tá acontecendo. Por quê? Porque esse cara sou eu, exatamente eu, no mesmo tempo que eu, só que as coisas estão muito diferentes. Você é de outra dimensão, só pra eu subir. Não, cara, o que que tá acontecendo aqui? É isso que a gente tá tentando descobrir. Tudo que a gente sabe é que eu fui pro tempo deles e eu fui voltar pro presente, só que apareci aqui. Que estranho. Eu ouvi vocês falando sobre alguns assuntos e quis me intrometer. Pera, quem é você? Ah, desculpa. Meu nome é Carlos da Silva, sou um cientista que está trabalhando numa máquina intradimensional. Outro dia eu consegui comprovar a existência de múltiplas dimensões e a minha máquina intradimensional está quase pronta. Legal, mas o que tem a ver com a situação? Vocês já pensaram na possibilidade de vocês serem de dimensões diferentes? Como assim? É isso mesmo, venha comigo. Não, desculpa, só vocês dois. Ai, esperem a gente aqui. Mas o que que é isso? Isso é o computador que eu desenvolvi que diz todas as informações sobre viagem temporal, algumas das dimensões mais próximas, estabilidade da máquina interdimensional e tudo mais. Tá bom, Para onde a gente vai com essa informação? A gente pega esse fio de cabelo e bota nesse scanner. Como a gente pode ver, Aquele garoto é da dimensão C13456 de 6 anos atrás. Uma época com uma estabilidade dimensional incrível. E vocês? É da dimensão B00194. Pera, então quer dizer que eu na verdade não sou o Johnny só que no futuro. E sim ele de outra dimensão. E é por isso que eu vim parar aqui para início de conversa. Porque eu tenho uma máquina do tempo e não uma máquina interdimensional. O que também significa que a fenda que se abriu no episódio 1 não foi uma fenda temporal, e sim uma fenda interdimensional. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, o que ele disse? Algum dia vocês descobrem. não ajudou em nada, caramba. Pois é, eu tô muito confuso.